Tô querendo ir pra cima desses brother aí, hein, mano Marquinhos, foi o salve do troncli Que consiste em enfiar um pilar em nível e correndo morder a cabeça da Beluguinha Que isso aí, que de paizão Deus é o melhor para você, mano E valeu o, o, cap, o capia urbano Brigadão pelos seis meses de sub aí também, for help. Vixe, menor nós meteu o pé daqui, hein, mano Caralho, caralho Caralho Meu Deus como é essa? Oi, velho. Bom dia. Oi, mano, bom salve, dia. Do salve do zóio. É. Você sabe onde é a rua nos todos os vagos? assistindo sua live. Isso é bom ou ruim? Ah, mano, é bom porque eu tô fazendo companhia pro cima mano. Mas pode ser ruim se você não prestar atenção no trânsito, né? Não trola não, doidão. Ah, o <risos> boyzinho dele igual, tá ligado? Muito gostoso, hein? E aí, Urgatão, lembra do que você fez no early Game? Esse cara é diferente, mano. Esse cara é diferente. Parece que ele fez a mesma coisa lá no World Game, mano. Ele fez a mesma coisa, mano. É GG esse pai, hein, mano. Lembra, Lembra daquele World Game lá, Orgot? Lembra daquele World Game lá, Orgot? Que isso, galera? Aí é brincadeira, uai. Que que é isso, mano? Esse cara aí, véi. <risos> brincadeira, véi. Caralho, mano. De novo, véi. Nossa, esse cara, ele, ele tem um negócio diferente, mano. É ruim, mano. Mas você pode. Só que aí você pode acabar morrendo. Você pode acabar fodendo o seu time. Vai, vai matar seu time. Fazer eles perder o Wave. Que isso? Meu Deus, quem viu a Gwen? Nossa senhora, coitado! Tá parecendo o, o carioca lá na época do BTT quem lembra nossa certeza que foi de troll será mano Nossa, essa aqui foi bom demais pra ele, hein, mano Nossa, agora esse aqui foi horrível pra nós, mano Já o que, Galinho? Eu acho que tá, eu você já que que ganhou tá um, né? um carinho no saco? Já Você gostou? Foi é legal, você mano gostou? Foi até uma... Como é que eu posso dizer assim, sem maldade? Esse... Pô, Galinho, tá gostoso. Mas isso não. Sabe quando até tipo assim... Deixa eu ver se eu posso oh, falar. O Biel fez em uma. Sabe quando deu até uma, uma, uma molhada, cara, e você sentei e pensei... Aí, assim, <risos> é, ué, Que isso? Oi, geladinho. É, quando sabe, solta geladinho. a colinha, você fala, né? Não, não é nem soltar a colinha, mas ficou geladinho, entendeu? <risos> esse ser é analto top, mano. Mas se pá, nem precisa do analto top. Acho que eu levo no alto ataque, hein, mano. Ué família, é isso aí mesmo, mano? O acontecido é isso aí mesmo? Eu senti que a Gwen sabia que eu tava ali, só que ele não queria deixar na cara que ele sabia. Acho que ele foi querer beitar, sei lá, mano. Ó, oh, leva isso aqui, pelo amor de Deus, galera. Deixa eu mandar um tem game. Ah lá, ele mandou, sabia nada! Ah, mano, os caras... Sabia não, família, relaxa, ele não sabia não. Ah, oh, lasqueira, velha. Mano, eu tinha certeza que ele sabia, mas ele queria disfarçar que ele sabia, saca? Ah, oh, nojeira... Ó oh, o Renatinho, ó oh, o Renatinho, ó oh, o Renatinho. Ó oh. o oh, Renatinho, ó oh, o Renatinho, tá o oh, Renatinho, ah, o Renatinho. Mentira, velho, que ela conseguiu aqui, mano, me bateu ainda. Que range é essa, porra? Oh, que range é essa, velho? <risos> Cadê a Dix? Eu tava castando o Renatinho, eu nem vi, velho. Que viu, é véio. essa, fi? Que porra? Ah, tá, véi Ah, para com isso, de novo, mano De novo esse kartz aí, velho. Caralho, foi da hora, né, véi Na moral, esse, esse duelinho Foi da hora, mano Desvia, desvia uh. Boa, garoto Tá, morreu só a Lulu, né, mano Ainda assim tá embaçado, mano Nossa Que isso? Caralho! Tá acontecendo, família! Ah, o cara tem zone. Ah, agora é GG, vem <risos> Ui! Mais onda, tá que eu matava. Tira o wave aqui, pai, tira o wave aqui. Ô, oh, vocês viram que o Cork apertou um. O W ele tomou IK? K Mano, como que eu matei ele, velho? Mano, por que, que eu matei ele, velho? Uai, galera, e aí, mano, o guerreiro aqui, o bolo de banana, mano, ele falou que tem 20 anos, é BV. Aí ele tá trocando a ideia com a guerreira, falou que o papo tá ficando quente, ele quer que eu ensine ele a dar uma beijoca. Vai, paizão, você vem nela aqui, ó. Pronto, mano, essas coisas aí, você... não sei, mano. existe tutorial pra essas coisas aí, mano? Provavelmente vai fazer mid barra alto Nossa, como eu não vou mentir pra vocês não Eu tô com muita vontade de cagar, velho. Vocês lembram a hora que eu forcei no play ali? Deu vontade de cagar real em mim, velho Nossa, tá até meio agoniante aqui Uai, Rise, não vem aqui pra cima dele, não, velho E eu acho que é... E deve ser uma cagada braba, viu Não vou mentir pra vocês não, mano Falando bem na sincera aqui Sendo bem transparente Fala, Marquinhos, fala É, né Tá vendo, né? Ó, só que eu falei que ia top, né, galera? Só que eu não vou top, não. Eu falei mais pra enganar eles. Eu vou ultar mid pra matar a área tá ligado? Então, eu falei mais naquela pegada de enganar. Tá entendendo? Então, eu vou só enganar eles, hein? Nossa, como eu sou um cara en enganador. Ai, que Nossa, família, eu não enganei ninguém, mano. Tava com a mentalidade do enganor, achando que eu ia enganar os rapazes ali e tal. Faltou esperar a área sair mais um pouco, né? Tô vendo. Tenta fazer aquela broa pra nós lá, filho. Bom dia pro Gustinho também, ó. Ó, o Gustinho já chegou. Bom dia, Marcola. Esse título tá errado, não? Mano, por incrível que pareça, beleza? Esse título não tá errado. Descobri ontem, eu nem sabia. Descobri ontem. Somos o Top 1 Graves Mundial, beleza? Eu confesso que eu também não acreditei não mano. Eu, eu, eu falei eu falei não, eu não acredito. Eu falei me manda aí, deixa eu conferir. Bom dia linda Aí o cara mandou o, o site lá. Nós está top um Grives do mundo. Não. Nada a ver mano. E tô de Mas meia. Estou querendo enfiar é. minha língua na garganta de uma mina. Só que ela tá com medo de dar uma dentada em mim. Acha que eu deveria tentar ensinar ela a beijar? Uai batata! Eu eu não acho nada. Mas o que vocês que dois têm a perder? Mano, sabraba, filho. Olha tá lá o Danirinho, ensina aí, eu tô precisando, ó. O Danirin tá na disposição. Uhum. Mano.